E aí, guerreiros e guerreiras, soldado aqui novamente trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o Conexão Z8 de abril. Faz algum tempo né que não, não trago esse tipo de conteúdo e acabei de chegar, acabou de sair o conexão e a gente vai reagir aqui ao vivo para vocês agora. Eu não assisti ainda, então realmente vai ficar a surpresa que as 8 mostratos ah, né? é medo. Tô ficando Olá soldados, aqui quem fala é o GMMath, e trago em primeira mão as novidades que chegam no Crossfire Brasil neste mês. Se prepare, pois chegou a hora do Conexão Z8. Não é o modo ovelha não, né, que é novo não, né? Não é possível. Vamos começar pelo novo personagem que está chegando com tudo no Crossfire Brasil, é o VVS. Inspirado nos soldados da Força Aérea Russa, os VVS são destemidos para prontos para o campo de batalha. A versão Global Risk do personagem apresenta um visual composto por camisa de mangas compridas, com um design de listras horizontais azul e branco e uma boina azul com o logotipo de leão. Super da hora, hein? Já a versão Blacklist apresenta um look é composto GP, por né? camiseta marrom o escuro, GP. colete. Calça e sapato marrom militar, cotoveleiras, tatuagem no braço direito e cabelo loiro. Não deixe de adquirir o seu! Neste mês da Páscoa, aproveite capturando muitas ovelhinhas no modo sazonal e muito divertido que vocês já conhecem, o Batalha das Ovelhas, com seus dois mapas, Rancho e Chácara. Ah, e vem cá, já que falamos em Páscoa, eu não sei o que vocês pediram pro coelhinho, mas dá uma conferida nessa cesta cheinha de armas de Páscoa que o Crossfire Brasil está trazendo para o MN de ZP. Ainda no ritmo de Páscoa, a vontade de fazer a brincadeira de caça-ovo de Páscoa foi tanta que o Crossfire Brasil resolveu esconder um código recheado de itens legais em um dos mapas do jogo. Descubra qual é e boa sorte! A décima temporada de clãs está acabando, então não esqueça de resgatar suas... Mas não entendi direito aqui, tá? Não entendi. Falou aqui da copa? Batalha das Ovelhas... Muito divertido que vocês já conhecem o Batalha das Ovelhas, com seus dois mapas, Rancho e Chácara. Cara, eu, eu particularmente nem jogo esse, esse tipo muito de Eu sei que seria algum evento, alguma coisa que... Vale muito a pena, eu particularmente. Ah, e vem né? cá, já que falamos em Páscoa, Cop, eu não sei o que vocês. Então, deve ser. Essas armas aqui, a Copa M41S Páscoa, deve ser a caixa de ZP, né? Pediram pro imagino. coelhinho, mas dá uma Lâmina conferida nessa cesta mano. cheinha de armas de Páscoa que o Crossfire Brasil está trazendo pro MN de ZP.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 Rank Diamante, AWM Metal Líquido, Rank Platina, COP 357 Fractal, Rank Ouro, Bastão Mágico. E também tem armas e esportes BR 90 e 30 dias para o Rank Diamante e Platina. São elas Desert Eagle e Esporte BR e AK-47 Esportes BR. A nova temporada do Passe do Soldado está chegando! Minha cara ficou vermelha agora. A Bart, beleza, mas. Isso aí! Preparados para mais uma série de desafios, missões e muitas recompensas? Ah, claro! O conexão de abril foi curtinho, mas nem por isso menos brabo. Fique ligado, olha o spoiler! Porque estamos preparando um big big update para maio. Para mais informações sobre o conteúdo de abril, visite o site oficial e os fóruns do Crossfire Brasil. Eu up, sou o GNMF espero te encontrar em breve no campo de batalha. Valeu, povo bonito! Bom, vamos lá. Né, por enquanto, em abril, vamos continuar. Na me... Pelo que eu estou entendendo aqui, esse, bu... esse personagem, não sei, cara, eu... Tomara que seja de GP, né? Mas, tem minhas dúvidas. Atualização do... Área de clãs, né? Também pouco me importa. Também ninguém mais joga clã front hoje em dia. Se alguém joga, é só para poder resgatar alguma arma, etc. E tal. O passe que vai vir a Barret, né? Isso. Aí vai ter, vai ter esse caça ao tesouro. Vai ter algum código em algum mapa no jogo que vai dar distintivo Plus 7 sete dias. 5 joias, M4 ao 90 dias e 5 gemas lá para poder fazer o upgrade da, da A12. Poderia ser um arma permanente, né? Mas tá bom. Caixa de ZP, com cop, M4, uma cenoura de faca e um, um, um ovo de páscoa. E o passe Né? E aqui o passe do Soldation, que vai vir a de interessante, interessante. Vamos ver o que mais vai vir, né? Vamos ver o que mais vai vir. E essa arma louca aqui, que eu nem sei da onde vem. Nem sei a arma com a figurinha de chiclete. E em relação ao Pig, <risos> tô ficando com medo. <risos> é boneco de hielo, gente gente. Não falaram nada em relação... Se vão consertar ou não o problema de conexão, de lag, de rota, de ping, o que seja. O crossfire atualmente só está rodando, tá? Você só não vai tomar desconect, oscilação, instabilidade de ping se você usar um VPN. Tá? Então a gente só tá jogando o crossfire se você tiver um VPN. Se você não tiver, você vai ficar caindo o seu ping vai ficar oscilando. Até então, no conexão, não falou nada sobre isso. Então vamos ver aí, no decorrer, vamos ver dessa atualização, mas eu creio que... Pelo que eles estão falando aí pelo Realme, a atualização MiG Bega Ultra White vai ser só em maio, então não há muito que se esperar dessa TT de abril, tá gente, já vou adiantando para vocês, tá? É, e se você tiver precisando do VPN Express VPN está tá em promoção, tá? Você compra há 12 meses e ganha mais 3 de graça aí, pelo link aí, o código do seu Então, corre lá, que tá pela metade do preço. Era 12 dólares, agora tá saindo 12, 6 dólares o um mês. link aqui na descrição. Tá bom? Muito obrigado, a estar assistindo. E aí, o que, que você achou desse... Conexão de abril de 2021? Vem que vem? Ou não vai, neném? Eu estou no, no bico do urubu. Eu não sei. Já fui. Comenta aqui, escreve seu comentário, sua opinião, para a gente discutir. Valeu, muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e lembre-se, porque ser gamer e jogar Crossfire com ping alto, meu amigo, tá uma guerra. Fui, tamo junto, super bife. Deixa o like, compartilha, comenta. Tamo junto. Adeus, adeus.